É galerinha, é o seguinte, começando hoje o dia, agora são meio-dia e o dia tá bem chuvoso, dinâmico estralando, mas olha só a situação da rua. Pegar muito trânsito mesmo, olha isso aqui. Eita, é lagado demais. Acabando de sair do posto aqui, ó. Eu paguei 4,49 no litro de etanol, gasolina 6 e pouco. Abasteci aqui, ó. 10 reais de álcool tanque tá nessa média aí vamos ver como é que vai ser o dia de hoje vamos ligar o nosso aplicativo aqui Ei, não foi possível vamos ver, confirmar, é, tem essas medidas estava esquecendo já, não fiz ainda vamos lá Tenho que tirar uma foto do rosto vamos lá dia de dinâmico bem forte como tá chovendo bastante vamos aqui ó. clicar para mostrar quanto que eu tenho no dia, né? Para não falar que eu tô ah, não sei o que, aqui ó, zero reais no dia de hoje, vamos colocar aqui para iniciar, vamos escolher as corridas, porque como vocês sabem, eu sempre escolho as corridas, eu não pego qualquer uma, gosto de ficar em três pontos hoje utilizando a estratégia Pescocinho-Bumerangue, então vamos ver aqui ó, 2.5 e Guatemina. Guateminão... Guateminão. Não quero ir pegar o ATMI. Ah, lembrando que eu tô aqui com o dedo de Deus Então ao invés de recusar lá, eu acabei esquecendo Eu vou ficar aqui para utilizar a estratégia dedo de Deus, de Deus Para não diminuir a minha taxa de aceitação Sapopemba? Não, eu não quero sapopemba não Vamos ficar offline aqui e ficar online de novo Opa, Vila Carmosina, mas tá no 1.1 Não vou pegar só porque tá no 1.1 Offline aqui Vamos iniciar de novo A 3.8 de distância, não, não vou pegar não Vamos lá, vamos lá Vamos pegar só a corrida boa hoje Ah, essa é boa, hein Olha só, 3.4, vamos lá dinâmico 3.4 a gente vai. O local de Tem muitas pessoas que entram em contato comigo e me perguntam Lucas, é, eu não consigo é, ganhar nos aplicativos, parece que eu trabalho o dia inteiro só para pagar o combustível, eu não estou ganhando nada, e meu amigo as pessoas que me perguntam isso, geralmente eu já faço uma pergunta para eles, falo, meu, como que você tá trabalhando? A maioria fala que segue o que o aplicativo toca, já vai correndo atrás do que o aplicativo manda e, e eu sempre respondo pra eles, falo, olha, se você realmente esquerda, quer Marcos. ganhar dinheiro você tem que escolher corridas escolha corridas, com esse novo macete aí do Dedo de Deus, na qual seu aparelho fica na horizontal, meu amigo isso aqui ajuda pra caramba para suas taxas ficarem em alta E você cancelar todas Viri as corridas Então você Carbosa. vai cancelando, cancelando, cancelando, cancelando. escolha ah, deixa eu tirar esse som chato Escolha as melhores corridas que, que tocar lá Aquelas que você vê que dá para ganhar um dinheiro legal Principalmente em dinâmico Saia em horário de pico É muito importante mesmo Você rodar somente em horário de pico Porque assim você Aumenta os seus ganhos e diminui os custos com combustível, e é isso, quer ganhar dinheiro, escolha a corrida, não tem como você ganhar dinheiro se você não escolher as suas corridas, ainda mais na condição que a gente está hoje, na qual os aplicativos não estão aumentando nada, teve um aumento aí de 6.5% para Uber, se vocês forem ver lá, o aumento foi somente para ele, só para o usuário, o motorista continua ganhando a mesma tarifa, é um absurdo, mas infelizmente a gente tem que se sujeitar a isso. A classe de motoristas não é unida para a gente poder fazer uma manifestação, fazer algo aí para mudar as condições. Já tentamos diversas vezes, mas não adianta, o motorista não quer saber de união. Então a gente tem que se sujeitar e escolher as melhores corridas para ganhar pelo menos alguma coisa para pagar as contas. Bom, agora já são 5 horas praticamente no volante, resolvi dar uma pausada já, Tô que nem Moisés aqui ó, fazendo a divisão no Mar Vermelho, <risos> ah, é fogo, vou até clicar aqui para mostrar aqui ó, a todos já foram 10 viagens, 5 horas online, hoje eu sou dona Uber, hoje eu quero fazer Uber porque eles me lançaram essa promoção aqui para fazer, ó, fazer 80 corridas ganha é, 90 reais a mais, então eu tô fazendo essa corrida aí, vou rodar só de Uber até sexta-feira, e eu vou falar para vocês, eu vou ligar aqui, já dei uma esticada nas pernas já, e eu vou mostrar para vocês o seguinte, você deve fazer assim, ó, ó quando você for trabalhar, Ligou o aplicativo, se estiver usando aqui o modo dedo de Deus, que nem eu já expliquei no vídeo, eu vou colocar no card aqui acima, na qual o aplicativo foi aqui na horizontal. Utilizando desse jeito aqui, ó provavelmente já vai tocar. Presta atenção. Vamos lá, tocou, ó, sentido Guarulhos, corrida curta. Bora lá, só que o que você vai fazer? Quando você for aceitar... Aceitei a corrida, beleza tá ao aqui. Local de partida em rua Toda Lopes, vez que você 0, aceitar 0, 0, uma 0, 0, 0. corrida Você interrompe novas solicitações Porque assim você fica offline Aumentando a chance de quando você chegar lá Onde você vai deixar o passageiro Aumentando a chance de ter dinâmico naquela região Porque você vai estar offline, vai dar muitos passageiros lá procurando carro e não vai ter carro então se todo mundo fizer exatamente isso de ficar offline depois que aceita uma corrida, todo mundo vai ganhar mais com dinâmico beleza? vamos lá ó, acabei de finalizar a corrida, botava 10, agora são 11 corridas, como você pode ver ó, acabei vindo no local onde tem dinâmico e agora a gente escolhe a melhor corrida aqui na qual não vai atrapalhar o dia, na qual vai ganhar bem mais dinheiro, quer ver? Ó? Vamos ver qual que vai tocar aqui. 1.3 guarulhos, 6 minutos de distância, não. Vamos ao o dedo de Deus aqui, ó. Vamos ficar online de novo. Não mexeu na minha taxa de aceitação. Vamos ver. menos de distância também não. Vamos cancelar. Vamos pegar uma corrida boa. Ih, pior ainda, não tá nem no dinâmico. Então vamos pro próximo. Se eu tô no meio do dinâmico, porque eu vou pegar corrida sem dinâmico, né? Não, não Essa é boa. 1.2, 3 minutos bora lá, como o dinâmico não está tão alto na região, 1.2 ainda está bom vamos fazer essa corrida aí bom, então vamos aqui encerrar provavelmente vai tocar mais uma corrida aqui, mas eu não vou aceitar mais nenhuma corrida fechando o valor no 274 cadê, vamos aqui ficar offline ah, que bom que não tocou corrida eu não preciso apertar hein? beleza, finalizamos o dia 274, ao todo 16 corridas foram-se 6 horas e 54 minutos de trabalho. Hum, uma estimativa muito boa. Gastei 100 reais de, de álcool. Finalizando mesmo, porque o meu carro bateu na reserva. E a intenção aqui era rodar até bater na reserva. Então eu vou finalizar por agora. Estou próximo de casa. Então é isso. Tirando os 100 reais aqui. De gasolina ganhei 174 por 4 centavos, dos 174 por 4 centavos é, eu tiro geralmente 50 reais da manutenção do carro e sobrou 124 reais, uma média aí de quase 17 reais aí por, por hora trabalhada. Bom, não foi um dia ruim por ser uma segunda feira, peguei poucos dinâmicos, é, não peguei muitos dinâmicos infelizmente os dinâmicos tudo pequeno, só peguei dinâmico bom, era de manhã, quando estava chuva bem forte, mas agora o dinâmico foi esvaziando, foi ficando mais fraco, mas tá bom, finalizando o dia. Bom dia, eu vou ser sincero para você, não foi tão bom como eu imaginei que seria, com o aumento do combustível, gastar 100 reais de álcool para fazer 274 reais, eu achei que não foi um dia bom, sinceramente já fiz muito mais com menos é, álcool do que eu gastei hoje mas tá bom esse é o resultado da segunda-feira após o aumento do combustível e aí você rodou na segunda-feira conta aí nos comentários como foi o seu dia se foi produtivo como é que tá sendo sua experiência após o aumento do combustível aí de quase 20% gostou do vídeo já senta o dedo no botão de like se inscreva no canal e ative o sininho e olha só que bacana